Olá, tudo bem? Me chamo Michel Gratão. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês algo de grande valor para mim. É, no último ano eu senti a necessidade de mudar meus ares, mudar meu ambiente. E pesquisando sobre o que fazer, como fazer, ressuscitou em mim um sonho antigo de entrar na indústria farmacêutica. Porém, sempre achei difícil, fechado ou algo meio limitante. E através de algumas pesquisas na internet, encontrei um canal no YouTube chamado Vida de Pro Propagandista. E através de alguns vídeos que ali vi, tive acesso a um, a um site chamado Marketing E através desse site, um novo horizonte se abriu para mim, a nova luz brilhou e um novo sonho começou a aquecer meu coração. É, optei por estar fazendo um curso com o pessoal da Marketing o Celso e toda a sua equipe e graças a toda a estrutura ali colocada e montada hoje eu sou um aluno satisfeito por isso eu venho falar com você que está assistindo esse vídeo é, foi entregue algo de grande valor ali pois eu achava que um curso é AD você iria assistir vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos porém eu me surpreendi com o que foi ofertado ali nós tivemos webinários, tivemos é, acesso a uma plataforma gigante com várias pessoas que estão ligadas ao meio, percorrendo o mesmo sonho, o mesmo objetivo, que é ingressar na indústria farmacêutica. E também pude ter contato com pessoas que já estão ali, trabalhando, gerentes que são atuantes, pessoas que têm dedicado parte do seu tempo para agregar um valor a nós que estamos tentando e temos um objetivo de ingressar nessa indústria. Pois bem, alguma pessoa pode chegar para mim e perguntar, mas por que você recomenda esse curso? Porque realmente é entregado um valor gigantesco. Você vai fazer um investimento e eu recebi muito mais do que eu imaginava. Eu me surpreendi com, que, com a proposta, me surpreendo cada dia com o que é colocado nos grupos de discussão, e muitas vezes a gente se perde porque, cara, é muita informação. Eu sou grato a Deus por ter me dado essa oportunidade e hoje poder compartilhar com você. Eu sempre que pude, eu compartilho o que eu, me faz bem, o que me agrega, por isso eu estou aqui gravando esse vídeo, talvez você não entenda, mas comece comigo pessoalmente, posso te ajudar. Muito obrigado por sua